Carinha, beleza? Hum. Como é que vocês estão? Opa, rapaz! Não se assuste. estão indo aqui. Da madre, né? Pra evitar pista, tá um tapete. Governo do Estado. Esse trabalho aqui ficou muito bom, velho. Agora aqui a gente vai esconder ali, ó. Madre de Deus! À direita. Seguindo essas carretas. aqui precisava mesmo de uma, de uma reforma porque contável mas o problema aqui eu acho que não é nem o reparo é a qualidade do reparo que passa muita carreta e aí se não colocar um asfalto bem bem pilado ou uma base de areia pedra sei lá como é que faz eu, eu não, não entendo disso eu sou engenheiro estraga novamente, porque o tráfego aqui de veículos pesados é enorme, ainda mais porque lá em Madre tem a refinaria Alandufo Alves, e aí já viu, né, e tome câmera, câmera é tudo que é câmera, fiscalização eletrônica de velocidade, escondida, ainda não, 50, 45 Esse trecho aqui então, caramba Eu lembro uma vez Eu tinha passar aqui por cima desse meio fio Porque era, era longe, né? Dava pra passar De resto é impossível Olha lá as bichonas saindo Essa pelo menos tá descarregada Mas não é o, o padrão, né? E você vê, tudo abastecendo aqui as carretas. Se eu não me engano, aqui em madre da Alandulfo Alves. Não sei se ainda é Alandulfo Alves, né? Deve ter mudado o nome. Quando a Selém comprou, o um grupo árabe. Mas é gás.. chama GLP gás é GLP e GPL é outra coisa GPL é GNU personal license GPL general public license é isso general public license não tem nada de gnu embora utilizada pelos projetos de software livre, geralmente. Rapaz, o lugar só, só cheira a gás, velho. Eu até medo dessa porra explodir aqui, eu acho que vai a cidade toda. a travessia de rio Eu acho que temos a segunda ponte, um pouco mais na frente. e já temos praias na nossa esquerda. E o tempo até que parece que tá, tá bonitinho já. Vende silotes Uma casa aqui em madre é que não é um negócio. Dá né? tá um baga daí. Né, é o cara da prefeitura ali trabalhando, cortando a grama, outra aqui, ó, funcionário na prefeitura, parando a grama. grande aí viu? a escola um ginásio é um centro de esportes são alguma coisa assim a rodoviária estadual A gente vai lá, para ali. Eita! Tá feio Por que todo mundo tá fazendo esse desvio aí Joga para um o outro joga também. Véio. É porra, é interessante. Os transformadores reduziram de tamanho exponencialmente. Antigamente o transformador era uns monstros, hoje é umas besteirinhas cara 11 minutinhos, já estamos chegando em Madre, na verdade já chegamos agora estamos adentrando a próxima região da praia amigão, vou te dar um corte aqui pode ser para lá Acho que tá lá não fecha eu tô achando até que peguei o caminho errado tô achando vamos ver se tem alguma entrada à esquerda se não a gente faz a volta tem tem tem tem tem, tem. Bom, eu vou parar por aqui, mas vou estar em outro lugar, galera Até mais, beijo, tchau, tchau